Meu maior prazer é ver todos eles correrem Bato na sua cara, isso aqui nunca foi boxe Desce comprimido pra dar sorte, morte É só um descanso, não é uma punição Você é o fodido, que falhou na sua missão Nego, eu sei que você Eu sou um criptide, sempre tive aqui Você nunca anotou, mas eu anotei Todos os reais eu anotei Todos os falsos eu descartei Objeto não identificado, não tô parado Versátil da Pandora, muito tiro. A polícia ignora. Tá passando a, hora, tá, passando a hora, tá passando a hora, tá passando a hora, tá passando a hora, tá passando a hora, tá passando a hora, tá passando a hora, tá passando a hora. Gasolina pra queimar esse racista. Amo essa bunda, ela é loira solista. Por se niga falido, já sumi da minha vista. Todos os meus manos somos os fio Todos os seus manos já sumiram. Rato estafado volta pro do... Brasil